Federações. Vocês já ouviram falar um monte sobre as federações. E eu já vi, inclusive, pessoas dando aula na internet falando sobre a prestação de contas da federação. Na verdade, a prestação, a federação não presta contas. A internet é boa, né? mas ela não tem filtro. né? E a depender da eloquência com que a aula é dada, as pessoas são convencidas. A prestação de contas da federação vai se dar na prestação de contas, de todas as esferas partidárias que compõem aquela federação. Municipal, estadual e nacional de todos os partidos que a acompanham. É uma associação, tem CNPJ próprio, tem que ficar pelo menos quatro anos unida, unidos, os partidos, e se por acaso um deles sair antes, não pode usar o fundo partidário. São os partidos que compõem essa federação que vão marcar com as despesas que essa federação possa vir a ter. Tudo isso o estatuto dispondo a respeito. Alguém aqui já vai trabalhar com federação? Não? Os partidos podem gastar, inclusive, dinheiro do fundo partidário? mas não pode utilizar o recurso obrigatório. Se houver repasse de um partido para outro da federação, e esse que recebeu aplicar irregularmente, a conta de quem doou, isso é uma novidade, hein? uma novidade sim, né? um entendimento bem abrangente. Se aquele que recebeu aplicou irregular, quem doou é desaprovado também. Oh, Anderson, você sabia disso? Loucura isso, né? Está na 23,670. Ou seja, quem doa entre partido de federação tem que cuidar do que quem recebeu está gastando. Isso aqui é uma novidade bem séria. Mas vocês não vão trabalhar... Os valores vocês sabem, né? Que estava ali... Os valores 4 bilhões e 900 milhões é o valor do FEFEC e aproximadamente 1 bilhão é o valor do Fundo Partidário.